Aí, foi jogado aí, ó. Chegou a lá do garimpo. Agora não está mais no, na área da Venezuela, não. Está aqui no Brasil. 170 quilômetros, 200 de boa vista. Viu? Vocês agora eu estou esperando a polícia chegar e para levar. Estão enrolado nesse prato com os corpos. Porque não pode abrir e não está... E não está cheirando bem. A polícia vai vir, o... o entendeu? E vai ajeitar para nós mandar isso aqui para a cidade, para ver se consegue em para mandar os corpos pro Maranhão. Vamos torcer para dar tudo certo, viu, gente? Tá bem aqui, eu já chorei muito. Meus amigos tá aqui, olha. Tô bem aqui do lado aqui, ó. viu E estamos aqui, viu?